Não é novidade pra ninguém que eu gosto muito de terror e de backrooms. Eu sei que vocês também gostam dessas duas coisas. Uma coisa que a gente também gosta muito é de Fortnite. E o que acontece se a gente juntar todas essas coisas? Bem, bastante gente me marcou nos vídeos que saíram sobre esse mapa aqui. Ele foi feito no Criativo 2.0 e ele parece estar tá insano. Talvez o melhor mapa de backrooms que exista no momento. Diz ali que é terror, mas é artístico, mas é mundo de festa... É tudo o negócio. Obviamente eu vou jogar isso daqui. Obviamente eu vou jogar em partida privada, porque quem joga terror com outras pessoas é psicopata. Já deixa o bendito like aí, porque senão eu vou ter que cortar o seu Bilal fora. Mano, acabou de carregar e eu já tô aqui. Velho, isso tá bem bonito. Isso tá bem Liminal Space. Eu gostei bastante. Só tá faltando água, né, nessas piscinas? Ou nessa aqui tem? Não, são piscinas vazias. Ok, não sei se isso deixa mais legal ou, ou mais... Bizarro. Eu quero começar logo, mas eu também quero ver isso tudo, velho Caraca, olha isso Eu não tô... Tipo, eu tô a 34 FPS Porque eu tô com gráfico no máximo E é tanto reflexo, é tanta coisa Que nem o meu PC tanca isso perfeitamente Ah, tá, eu acho que só tá sem água Porque... justamente porque o jogo não começou, né? Bem, vamos lá É isso mesmo Tá, beleza Cara, que insano, velho Olha que lindo isso, mano Será que tem como acessar o modo replay... Nesses mapas do 2.0, eu não sei, eu não cheguei a ver isso ainda Porque eu adoraria tirar umas fotos Cara, isso tá muito foda Eu imagino que seja um mapa bem de exploração mesmo A boiazinha de rosquinha Uou, olha, olha só, esse lugar aqui é um dos lugares que, que tá viralizando nos vídeos do Twitter e tudo mais, né? Eu ia fazer um lugar assim no meu mapa Liminal Exploration Com esses cogumelos, escorregadores e tudo mais só que com as coisas que tinha no Criativo 1, ia ficar meio feio. E aí o cara veio aqui fez o um negócio ficou muito lindo, cara. Eu sei pelos clipes que aqui, ó, já é uma entrada pra um lugar mais... É. Tá, beleza. Que susto, véi Tá, tem uma barreira aqui, eu não consigo ir pra lá Cara, calma, calma, meu Deus Deixa eu... Deixa eu passar aqui, né, na tranquilidade Opa Dá pra eu ir me arrastando? Uh, oh, olha que da hora Ah, pelo que não dá pra me controlar aqui dentro, né É só... Ah, meu, meus pés estavam ali, meu Deus, é bem escuro, né Ah É só isso? É só... Só uma passagem? Ele não entendi. Cara, é muito escuro. Por que, que existe esse lugar aqui? Ah, tá. Tem mais... Tá, não tem. Eu, tá, eu tô me esgueirando contra a parede aqui pra ver se eu encontro alguma coisa, porque é muito escuro. Tá, não parece ter nada aqui, né? Sei lá. Pra que, que é esse canto aqui? Ah. É, né? Acontece, acontece. Nossa, eu voltei tudo, velho. Tá, pelo menos é uma chance de eu ver o que tinha pros outros lados lá, né? Tá, se as backrooms ficam pra lá... Eu vou vir pra cá Uou, wow, wow. Nossa, isso é muito insano Eu tô sentindo que vai ter alguma... Nossa, tem tá uma cesta de basquete aqui Tô sentindo que vai ter alguma coisa nessas janelas pra entrar algum lugar, alguma coisa assim Dá pra eu escorregar esses... Oh, ah, dá pra deslizar aqui com a batata Yeeey, Uhul! Muito foda, cara Ó, tem coisa ali, ó Tem coisa ali, tem uma alavanca ah tá, que susto, achei que dá pra entrar Enable Party Mode Eu não sei se eu quero ativar o modo Festa Mas eu também tô muito curioso pra saber o que é o modo Festa Vamos lá então Música de intro de Minecraft Bem, vamos continuar aqui, né? Ver se eu... Vai ter susto de novo? Não. Uh... Ver se eu encontro alguma coisa pra fazer aqui, né? Ai, cara, eu tô com um pouquinho de cagaço. Não vou mentir pra vocês, não. Cara, vou mandar real pra vocês. Eu tô achando que o que o cara fez nesse mapa aqui foi nada mais, nada menos que, tipo... Fazer visualmente esses espaços Liminares, né? Ou liminais Enfim, ele fez esses lugares aqui Pra, tipo, poder ter algo pra Lançar logo, né? Só que não tem Muita coisa pra você fazer ainda, não tem Meio que um objetivo claro aqui, não tem Ou, ou talvez tenha e eu que seja burro, né? Tá, eu vou lá pro outro canto então Porque eu sei que tem mais caminho aqui, ó um... Beleza Vamos entrar nesse escorregador, eita Eita, ok, tem mais coisas Filtrinho de água Pô, oh, isso aqui tá bonito, hein, mano Olha só Eita, essa música é maravilhosa, cara Olha que vibe insana Não tem nada mais, pô, é pura estética maravilhosa de Liminal Space Eu sou apaixonado por isso, velho, não sei vocês Às vezes eu me acho meio maluquinho das ideias por causa disso Tá, tem algo aqui, hein Hã? Não, só luz verde mesmo Ok, maravilha Temos ambientes labirínticos Uma salinha de reuniões A mesa do pó de pá. O foda é que ao mesmo tempo Que susto, velho, caiu uma latinha aqui Tô ouvindo vozes O foda é que ao mesmo tempo que dá pra falar tipo Nossa, que mapa preguiçoso, não tem nada Também dá pra você dizer que isso é pura estética de Liminal Space, tá ligado? Porque Liminal Space é isso aí mesmo, tá ligado? Eu falo muito, tá ligado, tá ligado? Tem algo aqui embaixo, não. Tá, ok. Agora vamos pra cá. Hum. Eu acredito, eu, eu, eu posso estar errado, mas eu acredito que de terror só tinha aquele bicho lá das backrooms mesmo. Eu espero, sinceramente, porque pra mim, Liminal Space é muito mais uma parada de explorar e, e, e admirar. Do que de terror, tá ligado? Não, eu achei doideira que a água se ilumina toda, né? Quando você entra nela. Tá, ok. Tem bastante caminho aqui. Eu fiz uma escada dessa no meu Liminal Exploration, só que não com esses materiais, né? Agora dá pra eu aplicar esses materiais. Isso é muito louco. Tá, subir. Não tem nada. Foda-se. Beleza. Aqui, será que dá pra entrar? Não. Mas olha isso, velho. As paisagens estão tão muito bem feitas, velho. A ambientação disso aqui tá espetacular, cara. Eu vou até pegar uns... Uns takezinhos pra thumbnail, tá ligado? Aqui eu não sei. Uh, tá, lá pra lá é a festa, né? Bem, aqui é o começo do mapa, né? Opa, tem uma portinha aqui que eu não tinha visto ainda, hein? Hum, hum, ah! muito foda esse lugar. Bem, eu acho que é isso, né rapaziada? É um mapa mais demonstrativo mesmo, pra gente ter uma noção do tipo de cenário que é possível a gente explorar dentro do Criativo 2.0. Por mais bobinho que seja, eu sinceramente acho maravilhoso. Eu amo espaços liminares. Se você tá um pouco perdido do que são esses espaços liminares, vê esse meu vídeo que tá no card ali em cima, que é o meu vídeo das backrooms, que lá eu falo bastante sobre o que são esses ambientes e, cara, eu acho isso maravilhoso. Eu amo, eu gosto muito. Estou feliz de ver isso no Fortnite finalmente. E caso eu você não saiba, eu tenho um mapa de espaços liminares que eu fiz no Criativo 1 mesmo, tá ligado? O nome dele é Liminal Exploration e ele é jogável. Eu não sei se eu recomendo vocês jogarem ele agora, porque ele pode estar tá quebrado por conta das atualizações. É bem provável isso, inclusive. Mas uma galera jogou já, tem mais de 3 mil jogadas no mapa e... ele tá bem bonito. Só que ele tá com as coisas do Criativo 1, né? Eu quero refazer ele, eu quero fazer um remake dele com as coisas do Criativo 2 e assim que eu fizer, eu com certeza vou avisar vocês aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Desse vídeo, não esquece de deixar o likezinho aqui embaixo Eu pretendo trazer mais vídeos assim Mostrando mapas, principalmente esses de exploração Que eu acho, whatsapp, cala a boca eu Quero trazer mais vídeos assim, então se você deixar o seu likezinho E comentar o que, que você acha, inclusive Se você quiser me recomendar mapas aí embaixo Com os códigos, seria maravilhoso E me ajudaria pra caramba, espero vocês no próximo vídeo Tamo junto e até a próxima Beijo do careca, fui